Vai, junto com e aí eu te faço e... uma pergunta que é uma provocação. Hum. Estamos próximos da morte dos consoles? Não, nem de longe. Nem de longe. Por quê? Muito pelo, muito pelo contrário, a gente tá aí com uh, o console com o PC dedicado. Eu acho que ele é a forma mais uh, acessível para muitos jogadores, mas uh, uh, uh, eu não acho que nenhuma das ofertas online atualmente ela se compara. A, a popularidade do, das caixinhas, né, do, do, do hardware que você pode ter em casa. E eu vou dar duas razões para isso. Primeiro que o Tudo Online, não faz muito tempo, a gente teve uma morte a, prematura de vários jogos como serviço. Então, o pessoal que tava jogando a Humbleverse, a, o pessoal que tava jogando Sim, totalmente. É... é, é... Esqueci dos outros jogos que se fecharam. A gente teve uma queda enorme no, no número de jogadores do, do multiversos, certo? E esses são jogos que a, a, você ainda não tem essa... Tem, você tem muito... Você tem que ter o hardware. Você não pode só jogar um jogo online. Você teve a chegada de serviços como Game Pass para TV... Aquela onda de Battle Royale que estava tendo, né? Que ainda tem, na Isso. verdade, em algumas franquias. Né? Ah, puta. É Marvel's Avengers. Tá indo pro vinagre também. A Sim. Square ela anunciou junto com a morte do, do Babylon's Fall, uh, a gente teve aí a, a questão do. Pô, Nintendo tá com, com uma, toda uma onda de lançamentos, e não acho que vai sair esse ano ainda, mas ano que vem a gente tá olhando para um possível anúncio do o sucessor do Switch. Uh, e é aquilo: quanto mais a gente leva para frente a questão de jogos online, streaming, uh, uh, uh, jogos por meio de serviço, uh, mais vezes você tem que lidar com... A uh, maior é o, o, o, a queda, maior são os obstáculos, para lidar com a morte de um jogo, não com console. É você lidar com sistemas de monetização inescrupulosos, é você tem que lidar com corporações, com grandes marcas que se recusam a conversar umas com as outras para poder, uh, uh, uh, sabe, dividir esse lucro, dividir esse número de jogadores. Uh, eu estava muito animado, por exemplo, quando a Microsoft anunciou que o Game Pass ele seria um aplicativo para Smart TV, aí eu descobri que ele só tá disponível para TV LG. LG? Puts. Não, Samsung. Samsung. Se a sua TV é Samsung, você pode acessar o aplicativo do, do Game Pass. Se não, sei lá, vi. Eu tenho uma LG aqui em casa, por exemplo, então eu estou de fora. Ah, a parte, a, a gente teve a queda, a gente teve a morte aí do, do Google Stadia, por exemplo, ah, o Amazon Luna, que é a plataforma de streaming da Amazon, também não está muito bem das pernas, o pessoal não está pessoa conseguindo anunciar novos jogos, não está conseguindo agregar novos jogos até a própria biblioteca. Então, o, o console aí tem uma longa vida útil, é... Mesmo que a gente ainda tenha que lidar com escassez de hardware e lançamentos aí extremamente caros, uh, não demora muito para você olhar no YouTube, por exemplo, e achar diversos canais que, uh, volta e meia, estão analisando mini consoles. Então, você tem marcas como Embernic, ou Odin, ou Mayu Mini. Uh, são micro consoles com, com, que rodam Raspberry Pi, né, que, rola, que, que rodam Android. Mas é muito engraçado, porque esses consoles também. <risos> consoles piratas, mas uhum. que têm acesso a Steam VR, Steam VR, não, perdão, Steam Link, tem acesso a Parsec, tem acesso a Game Pass, então a, a, a morte do console. Primeiro que eu não vejo as grandes marcas a, suspe é, suspendendo. Uh, produtos no mercado tão, tão cedo. A Sony já, por exemplo, se garantiu aí com várias patentes que eles estão uh, uh, separando só para o lançamento do, do Play 6 daqui a uns 3, 4 anos, talvez. Uh, é como eu falei, a Nintendo vai lançar um novo console em breve, uh, a Microsoft ela está aos poucos, né, fazendo, uh, migrando a sua player base do Xbox One, do Xbox One S para o Xbox One X ou Series X, né, no caso, e não, é, é, é... é uma base muito grande ainda de jogadores para poder falar, ah, não, console morreu, agora só digital,